E aí galera beleza bem-vindos ao canal investe Fachini eu sou o Fábio Fachini e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando do caso grave de Terra Luna nos últimos vídeos eu falei para você sobre como que esse problema aconteceu o que que eles proporam para que possa ser resolvido que era matar o token Luna para tentar reviver o peg ST isso na data de ontem, mas hoje eles já mudaram de ideia de novo e eu vou trazer qual que é a nova proposta do cara mais importante do projeto Terra Luna, o Docker Hall, e vou explicar para vocês e depois eu vou mostrar um outro ponto que eu achei bem grave que pode influenciar bastante no futuro de Terra Luna. Ele postou isso daqui faz três horas. O plano de revivamento do ecossistema Terra. Fazendo um resumo aqui para vocês, ele diz que existem vários grupos de validadores que estão começando a discutir um fork na cadeia Terra. O que, que é isso? Hoje a Terra ela é um blockchain e ela funciona bloco após bloco. Um fork quer dizer que parte majoritária dos validadores da cadeia, eles não vão mais considerar aqueles blocos que estão acontecendo como a cadeia principal. Eles vão criar uma nova cadeia, então passa a ser uma nova blockchain. Isso acontece, por exemplo, no Bitcoin, onde nasceu o Bitcoin Cash, Bitcoin Gold e outras variações. Quando acontece esse fork, que é justamente um garfo, né? em inglês fork é garfo, é justamente uma derivação da blockchain e aí passa a ser uma nova cadeia. Isso não quer dizer que a cadeia antiga deixe de existir, a não ser que mais nenhum validador trabalhe nela, nenhum validador continue validando aqueles blocos, aí ela deixa de nascer novos blocos e aí ela morre, mas pode ser sim que existam as duas inclusive, então a gente pode ter coisas bem diferentes aí no futuro. Mas a ideia é eles criarem essa nova Justamente porque a antiga, eles já não estão mais enxergando solução de conseguir consertar. E eles trazem aqui alguns motivos para isso. SafePol, a melhor carteira de criptomoedas. Link com desconto na descrição. Eles comentam que apesar de existir ainda bilhões de dólares em UST, o valor do token Luna caiu para praticamente zero. E mesmo que o PEG, né, que é aquela... Correlação de um dólar UST para um dólar americano, mesmo que essa correlação eventualmente se reestabeleça, os detentores de Luna já foram tão prejudicados e tão diluídos que não vai ter dinheiro suficiente para reconstruir o sistema. E aqui eles assumem que, embora a economia descentralizada precise de dinheiro descentralizado, o UST perdeu muito a confiança dos usuários para desempenhar esse papel. Então aqui eles estão assumindo que realmente não tem mais como salvar o ST. Primeiro porque não existe mais como pagar a dívida, que já se tornou incobrável, porque não existe mais dinheiro suficiente no ecossistema para poder reviver ele como um todo. E no vídeo de ontem, que eu vou deixar aqui no card para vocês, eles já tinham desistido do token Luna por conta da quantidade de supply que foi criado e agora eles estão desistindo do Token UST também e aí a pergunta né então o que que resta e aí eles comentam aqui embora o ST tenha sido uma narrativa central da história de crescimento da Terra no ano passado o ecossistema Terra e sua comunidade é o que vale a pena preservar então mais uma vez aqui eles estão deixando claro que eles não vão preservar o Token Luna nem o Token UST o que eles querem tentar salvar agora? são as pessoas né, que fazem parte da comunidade e os seus desenvolvedores. Os desenvolvedores são as pessoas, os programadores que ficam lá criando the apps, que criam toda a infraestrutura da rede, da blockchain da Terra. E a comunidade é justamente todo mundo que tem a carteira Terra Station, que movimenta, que usa essa rede e é que eles trazem alguns pontos positivos. Eles dizem que construíram um dos maiores e mais vibrantes ecossistemas de desenvolvedores com algumas das mentes mais brilhantes do mundo trabalhando com produtos tal. A Terra Station tem uma grande base de instalação com milhões de usuários que é a carteira da Terra e embora em perigo forte reconhecimento da marca em um nome que quase todo mundo já ouviu falar. Então eles também estão preocupados com a marca da Terra. E como será então a proposta para a nova blockchain da Terra? Eles pretendem reconstruir essa nova cadeia com um token que vai ter um bilhão de unidades. E esse um bilhão de unidades ele vai ser dividido 40% ou 400 milhões para os detentores de Luna antes do evento de the que foi a última vez que o ST Valeu um dólar na Binance. Eles vão pegar o histórico de preço da Binance. A última vez que o UST valeu um dólar, nesse momento eles vão tirar uma foto e todos os detentores de Luna, Beluna, Luna X e também os Lunas mantidos em contratos de empréstimos receberão proporcionalmente o valor que eles possuíam na época a 40% dos tokens que vão ser distribuídos. Isso não quer dizer que você vai receber 40% do valor que você tinha. É 40% que vai ser distribuído entre todos esses detentores antes do evento de DPEG de um dólar na Binance, proporcional ao que você tinha. E em relação a valor, ainda não é possível saber, porque não é possível saber, primeiro, quando que essa proposta vai ser aprovada, quando que isso vai acontecer... Porque quando isso vai acontecer, se levar muito tempo, mais dinheiro vai sair desse ecossistema. Então, 40% hoje de 1 bilhão são 400 milhões daqui a dois três quatro cinco dias pode ser que só tenha um milhão então 40% de um milhão vai ser 400 mil para dividir entre todos os detentores então não dá para falar quanto dinheiro você vai receber essa aqui é a proposta tá depois eles querem dar mais 40 desses um bilhão de novos tokens para os detentores de UST pro rata no momento da atualização da rede então isso é se você tem um, um UST agora nesse momento até o momento que a rede for bifurcada, você tem direito a receber pró-rata parte desses tokens. Né? Então, dos 40%, você recebe pró-rata a quantidade que você tinha. De novo, não é valor, tá? É os 40% do que sobrar de valor do ecossistema na época que for fazer a bifurcação. Para quem comprou os tokens depois do evento de depegging, eles reservaram só 10% desses tokens. Então, aqui eles contam que quem comprou de última hora eles vão recompensar porque em teoria ajudou né apoiou o projeto para que ele não caísse mais porque em tese você estava comprando a gente sabe que basicamente todo mundo comprou esperando vender com lucro mas eles reservaram aqui 10% de tokens para distribuir para a galera que comprou depois que o ST caiu de um dólar na Binance e 10% para o fundo da comunidade para desenvolver desenvolvimento futuro. E aí esses tokens ficariam para justamente incentivar a comunidade, os desenvolvedores tal. E eles colocam aqui que a rede também deve ter uma taxa de segurança de 7%, por exemplo, já uma taxa mais alta, porque não vai ter as taxas de swap, então vai ter que ter uma taxa de segurança de 7%. Aqueles comentam que vão privilegiar né, os detentores de UST, que são os detentores da dívida, por isso que todo mundo que tiver até o final da, da blockchain atual vai receber, né, não só quem tinha antes do depeguen do token, e eles mesmo comentam aqui que é um equilíbrio difícil, não há resposta fácil para redistribuição, mas o valor deve ser distribuído para permitir que o ecossistema sobreviva em seu estado atual, não o fará. Também muito importante essa frase aqui, quer dizer a seguinte coisa: se nada for feito, acabou, acabou 100%, desliga as máquinas, vamos trabalhar em outra blockchain. Se a gente fizer alguma coisa, pode ser que tenha mais alguns dias, meses ou anos para trabalhar e tentar reviver esse projeto. E por fim, ele diz que a comunidade, ele espera que a comunidade chegue a um consenso rápido sobre como reviver o ecossistema e ele sempre estará aqui. Então, como eu disse para vocês, essa postagem tem três horas e já acumula aqui 969 comentários das pessoas, né, dos, dos holders aí, dos investidores de Terra Luna, e cada comentário possui diversos outros subcomentários, esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Me parece que vai ser bastante difícil chegar a uma conclusão perfeita aqui sobre o que, que deve ou não ser feito. Eu estava olhando aqui a parte de governança e de ontem para hoje apareceram... Centenas aqui, talvez, de novos novos projetos. Não tá nem aparecendo mais aqui na tela. A gente tem que ir para a segunda tela para votação. O que que isso significa? O token ficou tão barato. Você precisava colocar um depósito mínimo de 50 alunas. Então, o token ficou tão barato que agora todo mundo tem 50 alunas. E é muito fácil você colocar uma proposta aqui. E isso daqui poluiu demais a parte da governança então existe aqui proposta de 12 minutos atrás 42 uma hora uma hora e dois minutos quatro horas quatro horas e cinco minutos Então tem propostas aqui chegando a cada segundo e conforme a galera tá divulgando a proposta principal eles estão acessando aqui e estão querendo colocar a sua próxima proposta. Tem proposta, inclusive, aqui falando pare de culpar o Duke Hall. Tem proposta aqui do Bill Gates. Tem proposta perguntando onde está os 3 bilhões de Bitcoin. Tem proposta pedindo reembolso. Tem proposta pedindo para enviar tudo para ele, para ele queimar. Tem proposta perguntando se o Duke Hall deveria ser preso. Tem proposta aqui pedindo para a Luna virar uma moeda meme. Tem proposta aqui pedindo para voltar no tempo, tem proposta aqui falando que o Brasil e a Coreia estão unidos para sempre. Então, virou uma bagunça, virou uma zona e, obviamente, né, a maioria dessas pessoas aqui não tem poder de voto suficiente, mas está criando muita confusão na comunidade. E é bem difícil chegar a uma conclusão se tiver muita confusão. A Terra, ela se julga uma comunidade descentralizada, um dinheiro descentralizado. Então qualquer medida que eles vão colocar para votação para que possa acontecer ou não em tese boa parte da comunidade tem que participar nessa votação se somente poucos validadores que têm o poder total de voto conseguirem fazer isso então não é uma comunidade descentralizada para começo de conversa né E agora a gente vai ter que esperar para ver se isso aqui vai virar uma proposta, inclusive, como só faz três horas que ele colocou essa ideia, ainda não existe nenhuma proposta de votação sobre isso. A ideia aqui é aguardar todas essas pessoas aqui que vão comentar, que eles vão discutir, para ver qual que vai ser efetivamente a proposta, se tiver uma proposta. Remex, a corretora que te dá um bônus para abrir a conta. Link na descrição. E aí, se tiver uma proposta, ela vai ser colocada em votação. Normalmente é uma semana, cinco dias aí para votação. E depois disso, se for aprovada, ela pode acontecer imediatamente ou não. Até lá, provavelmente, Terra Luna vai sangrar demais, vai perder muito mais dinheiro. E talvez quando essa proposta chegue, quando ela for aprovada, já não vai fazer nem tanto sentido assim ter uma nova blockchain, porque não vai ter quase nada. Para ser feito, né não vai ter quase nenhum dinheiro no ecossistema, não vai ter quase nenhuma confiança no ecossistema, então novas pessoas não vão querer colocar mais 10 bilhões de dólares nesse negócio, não sabendo se vai durar mais dois ou três dias. Eu fiz esse vídeo para te alertar que a comunidade Terra Luna está passando por um momento extremamente difícil. Eu sei que a Binance novamente liberou tanto a compra e a venda desse token assim como outras corretoras mas eu pediria para você tomar cuidado para você fazer o seu estudo antes de fazer investimento é uma situação delicada e a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer nos próximos dias eu vou acompanhar isso bem de perto para mostrar para vocês todos os detalhes os desdobramentos com as informações fidedignas então se você ainda não está inscrito no meu canal Aproveita, por favor, se inscreva agora para você receber as notificações dos novos vídeos com as informações que eu vou trazer aqui para você. Eu agradeço que você tenha assistido esse vídeo até agora. Se você quiser, tem a nossa comunidade do WhatsApp para você participar. O link está aqui na descrição. Eu te vejo lá. Fui!